Olá, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Hélio E eu sou a Viviane Bem-vindo É, esse aqui é um canal que nós criamos para a música Se você gosta de música, esse aqui é o canal Então já se inscreve aí Que vamos ter bastante novidade Nosso trabalho aí A gente já pede aí o apoio Se vocês puderem dar o um apoio aí para nós aí Para estar aí trabalhando aí, divulgando nosso trabalho aí, tá bom? Então, bem-vindos aí E vamos, vamos juntos aí, né? Juntos, chegamos lá Obrigado Obrigada.